Salve e Rapa. E aí, vocês estão bem? Estão escapando? Tem dia que a gente não escapa, né? Hoje a gente vai falar sobre abordagem policial, blitz fora de horário, beleza? E sobre violência na quebrada. Como a quebrada está abandonada. Como a miséria aumentou na quebrada, a violência aumentou. Muitas vezes inspirado nesse governo, muitas vezes não, né? Então vamos nessa, tá bom? Vocês sabem que o vlog aqui não tem edição, né? Então nós vamos direto, Beleza? Rapa, a polícia está organizando várias blitz, certo? Sempre no horário dos trabalhadores. Eu estou tentando entender qual é a porra do burro que comanda a base, qual o cara que comanda a PM, que ele não deve ter estudado nada, não deve ter discernimento quântico, crítico nenhum, porque ontem eu voltando com meu pai, né, mano, que foi pegar um aparelho de ouvido, trazer meu pai do hospital e tal, e aí estou passando pelo Aracati, na entrada da Doracati já tinha uma blitz ali, mano, tá ligado? Tudo tumultuado, seis e meia da tarde, a blitz começou mais ou menos 5 e quarenta da tarde, horário que os trabalhadores estão voltando pra casa. Eu quero saber quem informou a polícia que bandido, criminoso, ladrão, sei lá qual é o nome, pega busão de manhã pra trabalhar, porque blitz é só de manhã ou de tarde no horário dos trabalhadores. Ou vocês estão tirando os trabalhadores de verdade, mano. Vocês estão tirando porque não é possível. Vocês param carro de trabalhador, moto de trabalhador, voltando 7 horas da noite, tá ligado? é uma blitz sendo feita 5h40 da tarde em diante é pra pegar o quê? Vocês acham que bandido tá batendo cartão, carai? Que porra de informação que vocês têm? Que inteligência que vocês têm, mano? Eu sei que a polícia é, é, é falha de inteligência, até pra investigar homicídio, investigar roubo, certo? É tudo falho, no, só na caguetagem que vocês trabalham. Só na caguetagem, porque a parte logística a sua de, de inteligência não tem nenhuma. Mas, mano, blitz de noite e de manhã para pegar trabalhador, vocês estão de brincadeira, mano. Quem que formou vocês, que os, os caras que roubam, voltam em busão lotado no horário do trabalho com os trabalhadores? Quem que formou? Agora, o lugar inteiro parado, só tem uma entrada, que é uma pontinha, quem é do Aracati, põe um comentário embaixo, por favor, se passou por isso ontem, esse constrangimento. Uma viatura na contramão, uma viatura na contramão tampando uma via, só tem duas, uma aí de uma volta, certo? E o cara mete uma viatura na contramão. Sabe o que a gente tem que fazer para passar pela viatura? Nós temos que entrar na outra contramão. Ou seja, nós temos que fazer algo ilegal perante a polícia para poder sair da blitz, na frente da polícia, mano. Que lógica tem isso? No farol. Então você corta o farol, vai na contramão para passar por uma viatura de frente a você. Vários caras armados, daquele jeito, sempre com pistola mirando na cara dos outros abordando todos os caras que estão passando, um por um, olhando dentro dos carros, parando as motos, gente que trabalhou o dia inteiro entregando lanche de boy, gente que passou o dia inteiro trabalhando pra boy, vendendo só a preço de nada, pra depois voltar pra quebrada e só constrangimento, mano. Eu quero saber quem informou pra Polícia Militar de São Paulo que os caras pegam a busão de manhã e voltam à tarde no horário trabalhador. Eu só quero essa informação. Se alguém puder pôr embaixo aí, eu faço um outro vlog explicando, ó, é que o pensamento deles é assim, ó, Horário de pico é para humilhar, o cara saber que não vale a pena ele trabalhar, que ele não vai chegar em casa às sete horas, tomar um banho, ir a escola às vezes, tá ligado? Tomar um banho, fazer a comida do filho, né? Tomar um banho, ajudar a mulher a cuidar da casa. Não, não. O cara vai chegar em casa a hora que os caras querem. Porque é abordagem geral, mano. Caminhão de pegar moto, tá ligado? Então, quer dizer, tem o dia todo para fazer uma blitz. O dia todo. Faz meio-dia, uma hora, três horas da tarde. Vai fazer no horário de fluxo, mano. Fora todas as obras da quebrada, que é feito só em horário de fluxo, é impressionante. Os caras querem destruir a porra do asfalto, que a periferia inteira... Quem não mora na periferia não fica pistola porque não vive isso. Mas quem mora na quebrada, o dia inteiro se sai desviando de carro pra lá e pra cá, porque os caras arrancam um pedaço do asfalto quadrado e levam embora, viado. E acabou, e vai ficar aquela porra ali. E aí os carros têm que contornar tudo. Então, só obra é só em horário de pico. E aí a blitz também agora é horário de pico. Os caras param, tá ligado? Na geral... Toda, todo o complexo do Aracati ali, da pontinha, todo parado, mano. Porque os caras meteu blitz antes, blitz depois e carro na contramão. Como que o trabalhador entra ou sai do Aracati? Me fala. Tá ligado? Então é impressionante, mano. Esse país aqui é feito para humilhar o trabalhador mesmo. Não tem ninguém mais humilhado do que o cara querendo chegar da casa dele, depois que foi constrangido no centro, trabalhando lá... Cuidando de uma casa de elites muitas vezes, servindo almoço para elite muitas vezes, chegando em casa não tem almoço, chegando em casa não tem a educação, porque o filho não recebeu a mesma educação que ele dá lá na escola da elite, para chegar aqui e ser humilhado dessa forma. Mano. Eu estava com a luz do carro ligada dentro, porque assim, a primeira norma que tem na quebrada é essa, né? Você abaixa os vidros, os vidros sempre é lacrados, você abaixa os vidros, liga a luzinha. Aí o cara ainda fala para mim, por que, que tá com a luz de dentro acesa? Por causa que eu falei para ele, é para você não me ver, ô idiota. Aí eu tava com a bombinha de respiração, o cara perguntou, o que, que é isso aqui? Quase que eu falei, bagulho de fumar pedra. Uma bombinha de, de ar, é pra fumar pedra essa bombinha aqui, ó. Vê se eu acho essa desgraça. Aqui, ó, isso aqui é pra fumar pedra, vocês acham? Eu tenho que explicar pra um policial o que, que é isso aqui, entendeu? Então os caras não tem o que fazer, mano, vai achar o que fazer, rapaz. Vocês sabem onde ficam os rolês e vem tumultuar rolê de trabalhador, tá ligado? Puta que pariu, mano. E, e rapaz, quantos minutos aí, doutor? Por favor. Cinco minutos, né? Então, só para mim não passar muito tempo, porque eu já estou muito nervoso. A gente terminar logo para mim começar o programa aqui. Quero também explicar uma situação. Eu falei aqui no vlog, alguns vlogs atrás, que eu não sou os caras, não sou esses caras que vai ficar na Paz e Amor. Eu também não sou de guerra com ninguém. Mas eu não ia tolerar, certo, se viesse no meu pessoal. Infelizmente ontem testaram isso aí. Vieram no meu pessoal, certo? Na frente da minha filha, malandrão, né? Veio para cima de mim por causa de, né? ideologia, por causa de ideologia, certo? Se pode falar que um cara desse tem ideologia. E aí o cara chegou pra cima de mim, certo? Enquanto tava nas ideias, tava atacando as ideias, demorou, parça. Vai no seu argumento, eu vou no meu. Mas vem encostar em mim, pai. Foi poucas. Veio testar a febre, levou prejuízo, beleza? Deu a primeira, onde eu me esquivei, e levou prejuízo. Por incrível que pareça, eu não tava nem na minha quebrada, rapa. E aí o que que aconteceu? População viu, Certo? Dois, três pessoas que estavam próximo e falou oh, peraí, tira ação do caralho. Você tava de boa, mano. Entendeu? Então não vem pensando, rapa, porque eu sou intelectual que eu estudo, que eu leio, pá, que pode testar um anão, mano. Que é filho de baiano também, certo? Tem sangue na veia também. Fui criado em quebrada da mesma forma que todo mundo. Tem meus gatilhos também, certo? E aí foi amassado. Então, já tô dando papo, ó. Quer correr atrás do preju Corre. Eu sou um cara que eu sempre fui pelo argumento, sempre fui pela ideia. Beleza? Mas tem limite, parça. Você encostar em cara de homem, rapaz, você querer encostar em cara de homem, presta atenção, rapaz, defenda o que você quiser defender, certo? Mas tenha honra para poder ser homem, de entrar e sair de um lugar, certo? Entre e saia, saiba entrar e saiba sair, que nem eu, eu sei entrar e sei sair. Várias vezes na minha vida, quando eu achei que estava errado, eu fui na direção das pessoas e pedi desculpa. Então, não quer pedir desculpa, pá, levou uma? Levou uma, beleza. Mas vai encostar em cara dos outros, parça? Respeita, rapaz. Respeita a família dos outros, rapaz. Minha filha estava lá, certo? Você nem pensou na minha filha. Quantas mulheres estavam ali na situação olhando, certo? E você, deselegante, quer provar seu argumento, quer provar sua conduta? Tem hora que você pode chamar a gente no canto e provar. Mas ontem, ontem não era dia de ideia, né? Ontem as suas ideias foram para agressão. Então tomou um pau, foi amassado depois, infelizmente, né? Ainda bem que tá respirando, deve tá melhorzinho hoje, deve tá ciente do que, né? De repente caiu na ciência, falou, caralho, tomei um preju", certo? Não desejo mal de ninguém, mano. Quero que cada pessoa viva mais de 100 anos. Mas não pensa que aqui também tem otário, não, mano, certo? Não pensa que eu sou um cara que tô gravando vlog, bagulho de internet e que vai ficar assim, não. Porque eu respeito todo mundo, mano. Vários caras vêm no, no depoimento contrário meu na rua. Vários caras que me clica na internet, me clica E vários caras no pessoal, amigo, às vezes que chega e falam, mano não concordo. Não concordo é da hora, não gosto daquele ponto de vista. Ninguém é pai de razão nenhuma não, parça. Existe eu, você e a razão. Existe eu, você e a verdade. Ela fica no meio termo. Agora você vem me desrespeitar na frente da minha filha, rapaz. Você tá achando o quê, mano? Você tá achando que 11 livros que eu escrevi, que a caminhada que eu trilhei, Sabe onde eu vou estar amanhã, parça? Amanhã eu vou estar em Tremembé fazendo palestra o dia inteiro, certo? Eu vou estar numa, numa cadeia amanhã, certo? Porque eu tenho respeito para estar numa cadeia o dia inteiro fazendo evento, beleza? Não é qualquer um que entra em Tremembé para fazer evento, não, certo? Eu faço Fundação Casa, desde que é a primeira vez que eu lancei meu primeiro livro, certo? Eu tenho uma caminhada na quebrada que nunca ninguém chegou e encostou no meu rosto para porra nenhuma. Então você me respeita, rapaz, você me respeita. Certo? Na frente de todo mundo, você foi me desmoralizar, começou a gritar alto, começou a escandalizar, entendeu? E aí, mano, é aquilo, não, dá, não desacredita de ninguém, rapaz, porque eu não desacredito de ninguém, certo? Eu não ameaço ninguém, eu não desacredito de ninguém, então também não me ameaça, não desacredita não, mano, entendeu? Infelizmente, tomou uma maçada, porque tinha vários outros populares lá que simplesmente olhou e falou, peraí, mano, que conduta é essa de malandrão? Certo? Que conduta é essa? Na filha do cara um monte de mulher é presente, um monte de senhora é presente, certo? Então tem que ter postura, mano. Quebrada não é lugar só para você viver, não. Muita gente morre na quebrada por causa dessas ideias aí. Então a gente tem que prevaricar sempre a vida da pessoa. Certo? Mas respeita a minha também, para que eu possa respeitar a sua. Tem muita gente, infelizmente, na quebrada, que joga a, a, a vida fora. Não é ninguém que toma a vida do cara. É o cara que joga a vida fora. Então, malandrão, quero que você viva 100 anos. Beleza? Mas não atravessa mais na minha, não, mano. Deixa eu continuar na minha caminhada. Se você tem outra verdade, monta um blog, monta um vlog, vai fazer livro, certo? Vai, vai, vira PM, faz o que você quiser, mano. Faz seu corre aí, mano. Entendeu? Mas não atravessa nada de homem também, não, mano. Tá ligado? Porque aqui não é só papo de internet, não. Queria que fosse. Que aí eu teria 500 mil inscritos falando bosta dos outros. Não seria um papo tão reto que é só para alguns. Beleza? É isso aí.